inesperado, né, conhecer as pessoas que, que, que fazem, que estudam, que, que é, levam a cultura hip-hop para outras partes do, do planeta. Vou conhecer a Jamaica, conhecer Brooklyn, Bronx, Los Angeles, seria isso. E eu acho que eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.